Saudação, internauta. Seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos. Hoje vamos enfrentar o Kaiba. For you, is not in the cards. É hora do duelo. Minha vez. Coloco o um monstro no campo e uma carta virada para baixo. E acaba o meu turno. Ah, você atacou o um inseto comedor de homem! What? Tchau pro seu monstro! I set this card face down! I set this card face down! I end my turn! Minha vez! Draw! Eu invoco o tomate místico! Ao ataque! Coloco uma carta virada para baixo e termino meu turno! I return my monster from the graveyard to the field. Monster reborn. I activate my spell card. I end my turn. Minha vez. Draw. Joga a carta mágica. Escolha edifício. So, you're activating a spell card. Agora eu escolho 5 cartas do baralho. Uma vai para minha mão e as outras quatro vão para o cemitério. E agora, enterro prematuro. Ao custo de 800 pontos de vida, posso trazer um monstro do cemitério. aí Cosmo, ataque! Uma armadilha! Coloca esse monstro na defesa e termina o meu turno. Activate my spell card. Espanador da pia! Revela a carta armadilha! Julgamento Solene! Chain. O quê? Essa não! It's all my essa não, Dragão Revolver. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então já sabe, não esqueça do like. Ah, você atacou a maga da fé. Agora eu posso pegar uma carta mágica do cemitério. vez. amei. Erro é um prematuro, ativar. You're activating a spell Cosmos, retorne. What? Ao ataque! Ah, you. I end my turn. I end my turn. Vez. Cosmo, ataque. O que? You, Essa não, sai Cyberjump! Todos os monstros estão destruídos E agora a gente revela cinco cartas do topo do baralho e então invoca-se os monstros com até nível 4 E as outras cartas vão pra mão I summon my faithful servant, Lajin, the mystical genie of the lamp! I end my turn! I activate my spell card! Ah não, minha carta! Ativar a Carta Armadilha! What? Tupão de Etapa. Agora seus monstros mudam para o modo de defesa! I E vez! Draw! Revelar a Carta Virada para baixo! Maga da Fé! Para pegar o enterro prematuro do cemitério! <risos> so, you're a spell card. E agora... é do Cosmo! Retorne! What? O ataque oh. Toma ah, Coloca uma carta virada para baixo I end my turn With this card I... You into oblivion i offer two of my monsters on the field as a tribute no it's all over for you ativar watch jane juramento solene e como antes ele vai negar e destruir sua carta. Muito bem, hora de acabar com isso. Eu sacrifico o Exódio e a Vaga da Fé para invocar a Rainha do Cosmo. Ataque direto! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.